tá saindo os stickers novos do CS, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês os investimentos que eu fiz em stickers mais antigos do CS, tá? então aqui todos já organizados, eu comprei muitas store joints e eu ainda tenho 16 store units vazios que eu vou usar pra alguma coisa, mas eu tenho algumas aqui que são as minhas principais e onde tá os meus investimentos em adesivos que já ultrapassaram 100 mil reais, então esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês os adesivos que eu estou investindo e tô acreditando, começando pelos adesivos do do Rio, eu não investi em nenhum adesivo a não ser as store de então meio que pulei o major do Rio, não vou investir nesses adesivos, talvez eu invista nos adesivos de Paris, Gold e holográficos, mas vamos falar agora dos meus investimentos dos outros majors, né, que vieram antes do Rio, então tem investimento em Stockholm, Home e em Antwerp, principalmente esses dois campeonatos, vou começar por essa store de ônibus que tem mil adesivos, que é onde eu mais coloquei adesivo, mas não é a mais cara, primeiramente eu comprei 500 9Z Glitter. Decidi investir nesse adesivo quando ele tava valendo mais ou menos 3 reais e agora cada unidade desse adesivo aqui tá valendo 10 reais. Eu tô com 500, então tem 5 mil reais em 9Z aqui e me deu um lucro bacana esse adesivo, mas ele é glitter, então talvez eu venda, talvez não. Eu vou começar a decidir o que eu vou fazer depois que os adesivos novos foram lançados. Aí eu tenho outra estrela aqui do meu inventário que são os adesivos Cloud9. Esse aqui valorizou demais. Eu paguei apenas 5 reais em cada um desses adesivos. Hoje eles estão valendo 20, e eu devia ter comprado mais do que 50, né, eu comprei acho que uns 50 e poucos apenas, mas mesmo assim tá legal, porque eu tenho mil reais aqui em Cloudline Glitter, e outro que eu comprei muito do adesivo Glitter que eu achei bonito foi esse Eternal Fire, esse aqui tem 340 adesivos aqui, é um adesivo bem legal, cara eu comprei porque eu achei que ia valorizar, na época eu paguei R 5 reais por cada adesivo e agora tá valendo mais de R 10 reais cada um então, muito bom, mano, mais de R 3 mil reais aqui em Eternal Fire Glitter pra finalizar eu peguei Imperial Glitter 100 unidades aqui desse Imperial Glitter Pro longo prazo, esse aqui eu vou segurar mesmo e ele tá valendo 15 reais e eu paguei Esse preço mesmo, tá? E Esse aqui eu comprei 100 pra segurar E quem sabe não dobra, né? Em breve Porque não vão ter mais adesivos da Imperial Do CSGO, né? Talvez no CS2 Adesivo do CS2 pode ser que role Galera, saindo da história de um de adesivo Glitter, eu vou agora pros Adesivos Gold rapidão Antes de ir pros holográficos Cara, eu tenho uma coleçãozinha aqui que é basicamente Só dos players da Imperial, peguei muita FNX Gold, tem acho que 60 FNX Gold aqui, tem muito Bolts Gold também, quase 30, acho, e aí tem uns 30 Art Gold e uns 20 Fallen Gold, tá? Essa coleçãozinha aqui eu montei pro longo prazo, já que esses stickers aqui provavelmente serão os últimos stickers do Fallen, esse com certeza é o último sticker da FNX, muito provavelmente é o último sticker do Ferta então aqui nessa história de hoje, tem cerca de 20 mil reais em adesivos dourado, cara, eu espero que suba esse valor. E galera, falando no campeonato de Antwerp, eu investi muito nos adesivos Holográficos, cara. De novo, o 9Z aparece aí logo de cara. Eu achei esse adesivo muito lindo, então tive que comprar muito dele. Esse adesivo tá custando mais de 70 reais, acho que já tá quase 80 conto. E tem 200 desses stickers aqui, então totaliza aí uns 16 mil reais. Passando aqui, ó, Cloud9 Holográfico. Esse adesivo é muito bonito. E eu paguei muito barato nele na hora que eu comprei. Eu nem pensei em comprar mais, devia ter comprado muito mais, porque esse adesivo é muito bonito mesmo. Esse adesivo aqui eu tenho 55 e tá custando 230 reais, galera. Já passou aí de 15 mil reais. E eu Coloquei muito pouco mesmo. Eu comprei esses adesivos aqui, cada um por 30 reais, cara. Tá maluco, subiu demais, velho. E aí tem também esse Eternal Fire holográfico aqui que eu comprei muito dele. Tá valendo 80 reais cada um. E tem 180 adesivos desse aqui pelos meus cálculos. Quero colocar mais um pouco desse que eu achei muito bonito. Aí investi um pouquinho nesse Fúria, Roland Warp, mas talvez pra fazer craft no futuro. Sei lá, meio que pra ter mesmo. Muito lindo esse adesivo aqui. E galera, eu comprei 100 Vini holográfico. Paguei na época 40 reais cada um. Hoje tá valendo 80 reais. Então, dobrou, mano, meu investimento aqui no Vini bolo E é um adesivo diferente, é bonito, né? Outro adesivo que eu paguei muito pouco, mano. Eu paguei menos de 20 reais nesse arte holográfico. Comprei 30 unidades, cada um tá valendo 100 reais, mano. Mano, investir em adesivos é uma doideira, galera. E aí tem os rocks holográficos. O adesivo holográfico mais caro aí desse campeonato, né? Cada um tá valendo perto de mil reais hoje em dia. Na época, eu paguei 150 reais em cada um desse Rocks holográfico aqui, mano. Outro adesivo que eu comecei. Comecei a investir, galera, mas eu tenho bem poucos ainda É esse Luminosity Gaming Holográfico aqui, cara Porque é o um adesivo da LG, tá ligado? E esse eu quero comprar muito pro meu inventário Vou investir nele, em breve eu faço um vídeo Quando tiver valendo uns 200 mil Meus investimentos em adesivo, tá? Eu possivelmente vou começar a investir nesse adesivo também, cara RMR 2020, mas não é certo ainda Agora, um container que tá legal, que tá recheado, é esse aqui Muito fúria do FURIA Holográfico, que na minha opinião é o mais bonito de todos, cara FURI Holográfico de Stock Home 2021 Esse adesivo é insano Insano, e eu queria que ele fosse novo by power, velho, sei lá Eu peguei 40 adesivos desse aqui, galera Espero muito que ele valorize ao longo do tempo Daqui a pouco tá valendo 100 reais esse adesivo aqui E aí seguindo, outro adesivo que eu peguei alguns Que eu achei muito insano É um dos adesivos mais bonitos que tem É o holográfico mais caro, o de Stockholm 2021 Que é o Pause. holográfico então, Galera, esse adesivo tá valendo quase 600 reais E eu peguei uma quantidade legal aqui Tem 16 esse adesivo no é um inventário Quero colocar mais Dá aproximadamente 10 mil aqui esses adesivos Adesivos, mano. E na moral, ele vai ficar caro, eu espero que já já cada um desses stickers esteja custando uns mil reais mano. Seguindo aqui galera, tem mais dois adesivos legais que eu investi O Tai Lu, estoque homolográfico, que eu sei que a China vai manipular muito esse adesivo Já lucrei bastante com ele Eu comprei 25 adesivos por 50 reais, agora cada um tá valendo 130 já E outro adesivo que eu tô investindo é esse Virtus Pro de estoque homolográfico E ele tá custando cerca de 100 reais agora E eu acho que eu vou comprar mais esse adesivo aí, mano, ele tá muito irado Galera, no mais é isso. Eu vou encher essa Stardunit agora, cara. Tô pensando em colocar mais Stock Home 2021, que eu acho muito legal. Eu tinha uns Copenhagen Flames holográfico, mas eu vendi porque o preço disparou muito. Vou fazer um vídeo mais detalhado depois sobre alguns stickers que eu vendi aqui, tá? Eu já dei uma vendida em algumas coisas pra reinvestir agora em adesivos que eu vou achar mais interessantes. E no geral é isso, cara. Tá passando de mil mil esses adesivos aí que eu mostrei. Eu espero que eles vão valorizando. E eu vou fazer uns aportes, vou investindo mais e daqui a pouco... Que eu tô com uns 200 mil em adesivos e vou deixar investindo a longo prazo. Se você também tá comprando adesivos, se você lucrou, deixa uns comentários aí pra eu ter uma noção. Me diz aí quais desses adesivos que eu mostrei. Você acha que tem mais futuro? Ele se vê na próxima. Um abraço, falou. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos ah. Com Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida! Olha só, é um só pra o... isso! <risos> <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições?